Com menos não e mais por que não? Tudo pode acontecer. Até um seguro 100% online que pensa como você. Use é Alto residencial, vida. É tipo você.